Salve aí família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu espero que vocês estejam bem, eu tô muito bem, graças a Deus Esse daqui é um outro Tente Não Rir que eu tô fazendo essa semana, porque eu acho que os Tente Não Rir acho que são os mais legais, tá ligado, mano? De vir Esse é um Tente Não Rir, aleatório, nível supremo, mano, mas eu sou meio chato pra dar risada, tá ligado? Eu sou, eu sou meio chatinho Então, mano, espero que você goste desse tipo de conteúdo, se você gosta, tá ligado? Comenta aí, quer que eu trago algum outro tipo de, de arte. Mano, só comenta, tamo junto, beleza? Então vamos lá, manos, é nóis, eu vou aqui pro nosso videozinho Lembrando, o link na descrição, então é nóis, vamos lá, vamos ver esse nível aqui, Supremo Fala pessoal, tudo beleza? Beleza você... Começando mais uma edição de Tente Não Rir, então já sabe né, já vai deixando aquele like Se inscreva, se inscrito, por favor Compartilhe se for possível, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Siga também o Instagram canal, quer, irmão. Arroba, quer, do canal, é engraçadinho, e é isso, bora pro vídeo. Eu não vou desistir, filho. Ah, vai tomar no pé, seu bicho. O ah, cara Deus. colocou uma camisinha no chuveiro, velho. Ah, estourou o cano do chuveiro, velho. O bagulho não aguenta, mano. Mano, temem? <risos> só pode. É, né, irmão? Tem alguém pra comer? Tem pão, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Só... <risos> <risos> Tem pão durante, tia? Tem, não, pai. pessoa <risos> esse pão aqui? Mano. Oh, ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Meu Deus, o cara ainda Mano, só faltava Mano Ah, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus, cara Nossa, velho Meu Deus, mano vai pegar o, <risos> o cara, tipo... Nossa, isso é muito velho, mano, mano isso é muito real Eu, eu vi, velho Coloquei até no meu status Falei, mano, alguns amigos que eu conheço É assim Então o cara lá onde o cara tá Ele, ele fica bravo, ó, se liga Se liga, ó. se liga é, Pode postar o bagulho Fica bravo tudo ele sem um cara, eu vi esse bagulho e foi foda. Ai, meu, caraca, velho. Jogado no mato. Provavelmente é o meio, o modo Mano, na moral, sabia que isso aconteceu comigo já. Eu tava, eu ia na quadra, é, eu fiz uma história sobre o um, sobre a vida de um youtuber, tá ligado? Minha vida. Então eu trabalhava com o cara na feira e ele Jogava bola uma vez por semana E aí ele me levou na quadra, tá ligado? Pra assistir e tal, né mano? Que ele, ele era da hora Maluco, é... Nessa quadra, eu tava... Não lembro o que eu tava fazendo, acho que eu tava comendo salgadinho Alguma coisa assim E eu entretido fui pegar o salgadinho Mano, quando eu levantei a cara, a bola Bateu bem no meu olho, mano Aqui ó, tá maluco Aí, você sabe o que aconteceu, né? Mano, bagulho é foda. Esperando que esse pessoal é, procede. E no veículo mesmo não foi mexido em nada. Porém, é, deixaram uma camiseta cinza que foi usada para tampar o rosto de um dos meliantes. Ah. Também foi deixado um boné, também dos meliantes, que está desenhado, é, bordado uma caveira com o nome Harley e o nome do cidadão Davidson ah. no boné. Meu e, Deus e, do e, céu, e, olha e, o nível e, do policiamento e, do Brasil. E, <risos> Nossa, velho! Amor, pera aí, tô ocupada. Tô brincando. Amor, pai! porra! Tô ocupada, velho! Iiiiih! Como é que é? Você tem seis filhos, seis mulheres diferentes, e sempre. É presente sempre, um pai que nunca, nunca se envolveu nenhum escândalo, tipo a ah, pensão atrasada. Não, não teve isso. Não, não Como teve. é a receita disso? Medo né? de ser preso. Né? É a lógica. É a lógica, meu filho. É verdade. É a lógica, né, meu filho? Não tem que ter medo de ser preso, né, meu amigo? Não é não, cachorinho. Cachorinho, filho da puta. Cachorinho, filho da e puta. Adultos, e ontem eu passei realmente um dia muito triste. Triste. Porque estava em casa, meus colegas. Aí faleceu uma pessoa muito humilde. Lá na morada nova, de 37 anos de idade. Foi dormir. Quando acordou, estava morto. a ligaram... What? Do foca! Morreu, morreu What the foca Que triste, velho do Morreu do dormindo do e acordou morta Entendi Ai, o Ronaldinho, não, é sacanagem, velho É sacanagem, é sacanagem é sacanagem Agora que eu entendi, é sacanagem Não é Ronaldinho, não Rural, ó. Uhum. vida louca rural é isso aí, fi. Simba, você consegue? Olha o cara fazendo Simba, Simba, nossa, velho, que uma Fala Uma coisa pra essa galera que fica aí na rua fazendo bolololololô, fala que você é sério aqui, viu? Vocês esperam que eu tô chegando, Quatro horas eu largo esse visto. Ah não, não faz isso. Ué, saiu o áudio. Mano. Nossa, velho. Aquele bagulho deve ter voltado na cara. Meu Deus do céu. Ué? O que, que era Eu aquilo? Tô rolando, viu? Eu sou rolando, viu? Na desse negro nem do Nigo, gogô. Cordei 5 horas. Tô aqui. Em, tô aqui em cabo Lado. Vai passando na fofoqueira, dona Maria. Vai tomar na cabeça da <risos> A o, papai, a o cara a tá fazendo vida. o quê? Pupoca, é aqui, ó, que? Povoca meu querido É uma geladeira <risos> Geladeira, tá ligado? É uma geladeira eu uso ela pra subir lá, lá pro segundo andar E usa ela pra descer, tá ligado? É... piada bosta! O que que tá acontecendo? o menino que eu gosto tá aqui com outra Mas e aí? Uai, eu que lute, né? É, porque isso não tem nada a ver É você que gosta dele, não é ele que gosta de você Nossa senhora! Nossa, não, meu tô... Deus, tomou-lhe uma Pra ficar esperta Chegou o momento, eu tenho que ir embora. Ah. Okay. <risos> pessoal, deixa eu te falar. Pessoal, tanto está chegando. Eu preciso encontrar meus próprios. Tá? Eu, eu, eu reponho aula depois. Vai lá, mano, <risos> depois eu reconverso. Demorou muito, mano. Eu já presto ter que ir embora agora, porque agora é pré estreia, não tô passando. Ah, eu gosto dos que é rápido. Não perdi muito, não. Porra, pelo amor! Cachorro! Avião, tubarão, chimpanzé, urso… Tubarão é foda, era um golzinho. <risos> <larinha, risos> <paçonagem. risos> Eu tô, eu, eu tô enxada de a bagulho besta, cara? Olha só que ela tá fazendo. Rato grande, rato comprido, rato anão, rato aquático, Meu rato fogo. Oh, olha, é é. olha, olha isso, mano. Olha, olha isso, mano. Queira, olha só isso, Olha só nossa, velho, meu Deus do céu Ó oh, o que o bicho é Deus tapado, pião, colega O bicho tá se servindo ali, ó Achei. Não percebi que o prato dele tá virado O prato já no ponto Me colocando aqui. É doido, quer, quer comer no fundo do prato? É assim não, Márcio, tá errado Vira o prato Tá vendo? Isso aí que dá, você morar na quebrada e almoçar no restaurante caro Não entendi. Eu não entendi. tem é que correr pra comer. Nossa senhora. Olha, fui a primeira e não sei o que em Olha aqui, hoje com um chiquinho. Sai, menino, você tá cortando a fila. Palhaça! Olha aqui, dono, cortando a fila. Era foda. Nossa, Era foda. Palhaça, Era assim, velho, cara, quando bata, eu ia pra escola. Bata, cortando a fila. Fala comigo, não. acabou. Acabou, cadê eu? Pereceu. Pereceu já? E então, pessoal, mais uma edição de Tente Não concluída com é sucesso. Bom, manos. Como você viu, eu dei risada mais do cara falando dos papagaios do que do resto. Mano, é, eu, eu não sei, mas eu consigo ir de coisa mais aleatória besta do que de uma coisa certa, tá ligado? É muito difícil dar risada de piada, mas, mano, você pode ver bagulho que é, sem noção, eu dou risada. Mano, eu não consigo te explicar o motivo. Mas é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o like e compartilha com dois meganchos pra ele vir aqui conhecer o canal. Tamo junto, manos. Essa semana aí eu ainda vou conseguir postar um no vídeo por semana, não sei depois, mas é isso aí, manos. Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado. É nóis.